Fala galera, mais um The Out na Austrália começando pra vocês e hoje eu tô aqui com a Márcia Percival. Olá! A rainha, a rainha, a musa, a prefeita! Continua, continua! A... Vice-ministra. Um pouquinho mais. A Prime Minister de Sydney Não, menos, menos. Ai. A Márcia, pra quem não. Se você, você não conhece a Márcia Principal, você não está pesquisando direito esse YouTube, tá? Começa oh, por aí. imagina, Vamos gente. Vamos lá, estou aqui com esta figura de Sydney Eu me sinto muito outsider aqui, na verdade, porque ah. eu estou na sua área, não estou na Agora minha. Agora você está na minha cidade, então você. Se, me, desculpe, você vai ter que seguir as minhas regras pois aqui. É, então a Márcia está aqui pra gente falar sobre cultura, família e tudo mais. Ela está aqui há quase 20 anos já Isso. em Austrália. Então a gente vai. Falar um pouquinho mais sobre cultura e tudo mais que vocês querem saber sobre Sidney com a Márcia. Tá interessado nesse vídeo? Fica comigo aí. Check it out! Então vamos começar, Marcia. O que, que a gente pode falar pra essa galera sobre síria? Você já tá daqui a 20 anos. É, quase né? 20. Veio pra cá há muito tempo atrás. Isso. Né? Acabou casando com uma australiana, Isso. montou família aqui né? É, tudo é, exato. mais. Teve seus filhos aqui. Né? Isso. A gente tava até brincando né, que nasceu já com o visto certo, os meninos. É, já nasceram com dupla cidadania. Já nasceu com o passaporte certo, né? Aquele, aquele olhar sereno de que nunca vai precisar de um visto. É verdade, né? verdade. Maravilha. Verdade. Fala um pouquinho pra gente disso. Como é que foi essa coisa de vir para cá, formar uma família aqui, qual a diferença de ter uma família aqui, uma família no Brasil, cultura, escola, como, como que isso funciona? Nossa, um muita pouco. coisa né, gente, eu vim aqui como estudante, como muitos de vocês vêm, e dois meses depois cheguei aqui, conheci meu marido australiano, estamos casados até hoje, vamos estar casados até a eternidade, e, e aí temos dois filhos, e foi muito interessante quando eu cheguei aqui, em uma semana eu falei, meu Deus, me encontrei, como que eu não nasci neste lugar? Esse aqui é o meu lugar, né? Você se sentiu assim também, Deol? Cara, assim que eu desci de Brisbane, eu beijei o chão, falei não, não volto mais. Este, este é o lugar. E toda vez que eu entro, saio do aeroporto de Brisbane, eu respiro e fico. Ai, ah, meu lugar. Ah, casa, é. É Sabe assim home. Mesmo. Isso é assim que eu me sinto. Então eu fui muito bem abraçada pela família do meu marido. Eles me receberam muito bem. O australiano, ele é bem carismático com o estrangeiro, o estrangeiro bom, né? Mas assim, quando eu cheguei aqui, eu falo estrangeiro bom, gente, porque tem um estrangeiro que vem aqui e não quer trabalhar, não quer aprender o inglês, ou sempre vai fazer aquele trabalho subemprego. A Austrália gosta daquele estrangeiro que ele chega, quer aprender a cultura, quer se integrar na vida australiana, quer falar inglês, quer virar um profissional dentro da sua área no país e contribuir com o país. Esse que eu chamo do imigrante bom e é isso que a Austrália quer, não é que isso? Isso. exatamente Aquele imigrante que chega, não quer falar inglês, só fica no subemprego, na verdade, a Austrália não gosta disso. Então, Sim. o subemprego é uma saída só para o começo, mas você tem a oportunidade aqui de crescer, porque o governo quer que você cresça. Então, assim, eu acho legal que a família do me abraçou mesmo, mas quando eu cheguei aqui, eu fui a primeira brasileira a estudar numa escola de inglês aqui. Ah, é? Quando eu cheguei lá, a escola até tirou fotos minhas pra pôr nos cartazes deles, porque era a única que não era asiática. <risos> é. Isso é um fato interessante. É interessante. Qual escola interessante. que você estudou Interessante. Foi na Pacific College. Ah, na Pacific College. Legal. E eles têm até hoje lá. E foi muito legal. Eu conheci a dona, tudo. Enfim, pra você ter uma ideia como era diferente. Eram outros tempos tinha muito mais oportunidade em Sydney, né? Mas eu me adaptei muito bem. A cultura, a vida australiana, o relacionamento com o australiano é bem diferente, porque assim eles têm uma cultura de ser muito é, honestos no casamento, né? Não tem aquela cultura de traição né assim é, se assim, pode confiar muito né não a todo mundo né pelo amor é, de Deus tem, tem tem os seus casos eu, eu sou... conheço muito não dá pra Brasi... não, tá? não conheço muito homem brasileiro que são maravilhosos no casamento inclusive até mesmo meu cunhado tem dentro da minha família exemplos de homens incríveis brasileiros Sim. mas assim tem muita a cultura de não confiar um no outro e tal, então isso não rola aqui, então foi muito legal o teu prazer, né, culturalmente de conhecer um homem que eu podia confiar, que sai à noite com os amigos que não vai me trair, que eu saio à noite com minhas amigas, não vou trair ele, né, muitos fatos da cultura. Sim, isso é, isso é muito bacana, tem uma, tem uma diferença cultural muito grande e tem muitas coisas parecidas também, né, o australiano gosta muito de sair, gosta de fazer churrasco, né, essas coisas, tem bastante coisa parecida com a, do, com a da brasileira, né, mas ah, como que é o relacionamento também com os filhos, ah, você acha que a educação daqui, é muito diferente do que a gente tem no Brasil, mesmo, né, obviamente, que escola pública no Brasil não é aquelas grandes coisas, né? Uhum. Mas, tanto escola particular como pública, o que, que você acha de diferença, assim, daqui da Austrália pra lá? Bom, meus filhos estudaram em escola pública, a Jéssica, até a sexta série, e aí acabou, né? Aí nós transferimos ela a partir da sétima série numa escola particular. Em termos do estudo em si, é igual, eu é. não achei nenhuma diferença, assim, academicamente, mas assim, o prédio é mais bonito, né? o prédio de uma escola particular aqui é muito mais bonito, o prédio de uma escola pública nem tanto, mas o que eu percebi, assim, no, na escola pública você é meio a galera, todo mundo ali junto, um montante, na escola privada eles te conhecem eles sabem qual é o seu dom, eles buscam desenvolver o seu talento. Então, assim, tem um processo mais individual de cada aluno numa escola particular que eu estou experimentando agora. Foi o primeiro ano que meus filhos estão numa escola particular. Mas eu não me arrependo de jeito nenhum, eu colocaria meus filhos de novo numa escola pública para a idade primária. Mas quando eles estão entrando na adolescência, perto de já se prepararem para os testes do HSE, que seria um tipo de um vestibular aqui, eu acho mais importante você escolher uma escola boa. Mas também tem as escolas públicas é, do ginásio e colegial que são excelentes aqui. Inclusive, você tem que fazer um teste tipo assim, um vestibular para entrar. Nossa. Minha filha até fez, entrou, mas o fato que a gente não quis deixar ela lá é porque a escola era muito acadêmica e ela é muito esportista, ela é jogadora de futebol. Então se a gente colocasse ela lá, provavelmente ela não... A gente não estaria desenvolvendo o talento dela, então Sim. tem tudo isso. Mas aqui a vida com uma criança incrível, né, Deote? Você é vê diferente. a liberdade, ó. Tem crianças aí que estão sem pais aqui nesse parque agora, brincando. Meus filhos andam de bicicleta sozinhos na rua, né, Estacionando carro na rua. Às vezes esqueço de destrancado, ninguém nem vai. Não, não lá acontece abre. nada, né? Isso, isso é, é muito doido. Não são todos os bairros, mas a maioria dos bairros você pode fazer isso. Então é incrível a vida Sim. aqui. E o que você acha da vida em Sydney em si, assim, né? Agora que eu tô fazendo esses vídeos de Sydney, mas pra galera poder conhecer um pouco mais aqui também, porque eu só falo de Brisbane, obviamente que eu tô lá, né? É. Então, o que você pode dizer pra galera sobre Sydney sobre a cidade em si, hum. oportunidade de emprego, o que você acha sobre a cidade? O que você pode dar de dica pro pessoal que também tá chegando? É. Primeiro, Sydney é uma cidade com muita diversidade diversificada, de como eu tenho hum. você... Diversidade. Diversidade, <risos> isso. E multicultural. Então, se você não gosta de lidar com estrangeiro, ver pessoas de outras culturas não venha para cá, viu? Porque aqui é uma cidade primeiro, com pessoas de todos os povos, de todos os lugares, super cultural. Segundo, é uma cidade, Sydney eu acho maravilhoso que é uma cidade que se você quiser levar uma vida praiana, você pode. Se você quiser levar uma vida urbana, você pode. Se você quiser levar uma vida até do campo, né? Você Sim. pode. Então assim, ela é bem diversificada, só que tem os seus custos, né? Pois é. A vida em Sydney ela é Provavelmente a vida mais cara, o custo mais alto aqui em Sydney. Se você está disposto a arcar com isso para ter acesso a tudo, né? Seja bem-vindo! Welcome to é, Sydney! Isso, isso é uma coisa que eu sempre falo, pessoal. Sydney é uma cidade que você vai gastar uma grana para viver. É uma cidade muito linda, maravilhosa, mas em relação a Brisbane, com toda certeza, você vai acabar gastando muito mais, nem né? um hum. pouco mais, né? Muito mais Sim. do que Brisbane, né? Agora uma coisa que eu acho maravilhosa de Sydney é que você, você seja um profissional de qualquer área, vamos supor, você seja um médico especializado, sei lá, em queimaduras, tá? É, coisas bem específicas, sempre tem oportunidades aqui porque é, tem muitas profissões, tem muitas empresas, né? A maioria das grandes empresas estão aqui. Mas se você tem uma profissão que seja mais comum, você encontra oportunidade em todas as cidades, né? Eu acho que Sidney tem essa, esse diferencial também, que você pode estar em profissões ultra diferentes, sei lá, controlador de aeroportos, né? Aqui tem mais aeroportos. Abrir o leque né, de, é. de, de, de oportunidades que você tem. Às vezes as pessoas vêm muito com aquele pensamento na caixinha. Vou, vou para a Austrália ser cleaner. Vou para a Austrália Exato. ser garçom. Tipo, tem, tem tantas outras coisas que você pode fazer por aqui né que né, vai agregar para você. Né, a pensar um pouco mais fora da caixinha vai te dar oportunidades melhores. Na Austrália inteira. Na Austrália inteira, na Austrália inteira não inteira. só em Sydney. E aí né? em Sydney eu vejo que tem todas as profissões. Talvez tem um pouco mais que em outras cidades. Pelo fato de ser uma cidade maior. Mas Sydney é maravilhosa. Você morar numa grande cidade e se sentindo numa cidade interior, né? O, os, o pessoal de Sydney é muito barrista, Em Brisbane eles são muito barristas? Mora no bairro só porque ali é, são são mais assim aqui é, é que é menor, né? Então a City já é um bairro pequeno, ah, né? A City é três né? quatro ruas, então. Eles são um pouco mais bairristas, assim. é. o pessoal trabalha na City, mas eles moram nos suburbs, eles moram mais pra fora. O pessoal assim. em Sydney é bem bairrista, por exemplo, eu moro aqui nesse bairro, eu só frequento o meu shopping, eu falo oi pra todo mundo. O cara da padaria, o cara uhum. do supermercado, a mulher do caixa me conhece, a mulher do banco me conhece, porque a gente só vai ali, a gente nunca nem atravessar a ponte pra ir pro outro lado. Então, a Sydney também tem isso, que é, pode ser positivo, pode ser negativo, porque também segrega muitas comunidades, né? Segrega, o, o chinês mora num bairro, os, os Aqui indianos, tem um bairro dos brasileiros também, né? É. Bondi é o bairro dos brasileiros. Não, é o DIY. Ao ah, DIY é o bairro dos brasileiros, inclusive é o lugar que tem mais brasileiro na Austrália inteira. É mesmo? E é segundo censo de 2016. Gente. Não é nem a minha... Não é nem minha história então, não, é Você quer é um encontrar brasileiro, você vai para Dubai. D.Y. é onde você não vai falar inglês. Lá, é. É lá você vai, atendimento é em português mesmo. É isso mesmo. Você liga no SAC, não é em que te atende. A mulher, ela fala atendimento, óbitos, boa noite. É isso mesmo. <risos> Mas e a questão? E a questão, Márcia? A questão que todo mundo me pergunta. E a questão do emprego? Ah, <risos> como é. vai a questão? Eu adoro, adoro quando eu vejo. Gente, como é que tá a questão do emprego? A questão do imp... Para! Para de perguntar como está a questão do emprego. Tem emprego aqui, mas eu quero que a Márcia fale mais sobre o emprego de Sidney agora. É. Vamos falar sobre Sidney. Olha, é gente, tem bastante emprego. Quando você entra lá nos sites né, de busca de emprego, você vai achar um monte. Só que tem muito mais gente. Então, eu, a minha, a minha teoria é que tem o suficiente para as pessoas que já estão aqui. Agora, dizer que aqui tem mais oportunidade que outros locais, eu não acredito nisso. Porque tem menos oportunidades em outras cidades, mas as cidades são menores, são menores. e tem menos população. Isso. O que eu acredito, eu posso falar piamente, é que eu sei que emprego tem na Austrália inteira. Sim. E aqui em Sydney, como tá tudo em obra, nego pra achar emprego em obra aqui tá fácil, hein? Fácil. Obra na cidade lugar. inteira. Cara, Eu saí do aeroporto, tava em obra. Do aeroporto, estava em obra. Aí cheguei... Centro. Centro tá em obra. Qualquer lugar. Meu bairro tá cheio de tudo, reformas Tudo, Se obra. você quer vir pra cá trabalhar de pedreiro, fio, aqui é o lugar. Aqui é Aqui é o, é. Aqui, aqui é o que eu falo. Aqui é a terra que é o filho chora e a mãe não vê. <risos> entendeu? Aqui, se você tá vindo pra cá e você é muito mimado, aqui você vai virar homem, entendeu? Porque é aqui que tem que... Mas é, aí, no final... Semana você vem para um lugar lindo como esse, isso. né? Vem fazer um churrasco aqui com a galera brasileira, a galera brasileira ali atrás. A ó, brasileira. Churrasco, <risos> vai para a praia de Mênis surfar, né? É tudo um padrão de vida. Contras, né? Vale muito a pena, gente, porque no Brasil a gente também trabalha muito, mas aí não tem um padrão de vida que você trabalha muito você pode curtir a vida, então. Tá é isso é que é Mas você trabalha muito no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Trabalha, você fica 4, 5 horas do seu dia só no trânsito pra ir voltar. Porque tem essa vida dura, mas ela é recompensada. Então no Isso. final de semana você pode pegar um ônibus, por exemplo, meia hora você tá em Bondi, tá na praia, é... né, tá aqui em Manly, tá na praia, tá... Sabe, dando skate, sei lá, tá curtindo, tem balada, tem festa e tudo. Então, vale muito a pena. E muita coisa né? de graça, né? Muita coisa de graça. Por a balada é... É que você não paga. Né? Não, não, não, não paga pra entrar, entrar. você pode ir pra praia pra de graça, claro, né? Se você quer fazer um stand-up, é 25 dólares uma hora, não é uhum. muito. Se você tá ganhando em dólar, 25 é muito barato. É, milhões de coisas né, que você pode fazer de graça, é nessa liberdade, né? Que no Brasil você não encontra, principalmente em São Paulo, não tem nada de graça para fazer a não ser caminhando em Ibirapuera, né? Mas e mesmo assim, é perigoso, né? Você caminha em Ibirapuera, ainda você saca o celular ali, o nego já fica de olho. É, já aquela... verdade. é verdade. Eu não tô aqui para ficar falando mal do Brasil, obviamente. Não, mas... de jeito nenhum, gente. A gente o ama o Brasil, Brasil, mas né, a gente abraço, tá aqui para falar de Austrália, né? <risos> Mas é isso, é, para a gente não estender muito, Márcia, queria agradecer muito a sua presença aqui no meu canal. Imagina. Foi ótimo ter você por aqui. Se você não conhece o canal da Márcia ainda, não sei o que você está fazendo, vai lá agora e se inscreve no canal dela. Eu vou Obrigada. deixar os links aqui em algum lugar. Isso. Tá, tá, aqui, tá aqui, o link vai estar aqui. Se não tiver aqui, vai estar na descrição. Então você vai lá, segue ela. A Márcia fala bastante sobre família, é, sobre fé cristã também, né? Fé, cristão, fé cristã, também. eu sou, amo Deus, então eu falo sempre de Deus lá. Sim, então você que também curte as mesmas vibes da Márcia. Vai lá no canal dela que tem bastante coisa legal Ela tá aqui há 20 anos, né? quase 20 anos Então ela tem muita propriedade pra falar desse país Vai lá, curte o canal dela que vocês vão gostar bastante e... Obrigado. E se inscrevam aqui que esse se canal é demais aqui. também Siga o Deote Já sigo ele há um tempão Gente fina, ajuda Obrigado. muita galera Parabéns pelo canal Deote, parabéns por tudo que você tem feito aí Porque, cara, trabalhar Estudar, ainda manter um canal Pra vocês, um canal. ó tem e, meu ainda, respeito. e ainda vem hater falar que eu tenho tique ou que não sei o quê. <risos> pelo Ai, pelo aí, Deus, aí você gente. faz um vídeo e fala: é o tique do Deote. Tipo, eu sei que eu tenho tique. Pois é, <risos> Assiste gente. Assiste um o vídeo, pega as informações só, tá bom. Para, para. Olha, cara, para fazer vídeos e. Não é falo, fácil, não. Mesmo. é fácil, tem que espremer muito a vida. Então, eu tiro meu chapéu para você e pra Paula, Obrigado. por todo o trabalho que vocês têm feito aí para ajudar os brasileiros. Então, uma salva de palmas aqui pro Deote. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Um beijo. <risos> Tchau, galera. Obrigado, se inscreva no canal, dá um like, compartilha e clica no sininho pra você receber as informações, porque agora o YouTube não está distribuindo, então clica no sininho pra você receber. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez e... Tchau. Tchau.